Você deve se perguntar por que a comprovação de renda é importante para o seu intercâmbio na Irlanda. O Brasil se encontra na lista de países que não precisam de vistos prévios. Por isso, o valor de comprovação é de 3 mil euros nós recomendamos que você traga um pouco a mais, se possível um total de 4 mil euros, para que você possa se manter até a emissão do seu visto de estudante tranquilamente. Você pode comprovar por postal workers, extrato de conta bancária irlandesa, extrato em conta bancária online europeia, cartão de débito internacional, extrato de conta bancária brasileira e o que você precisa é verificar qual a melhor maneira para a sua realidade financeira. Se você gostou desse vídeo, já salve e manda para aquele amigo que precisa dessa dica.